O senhor Estagiário, Adielis Voschner, é empresária de sucesso no ramo do e-commerce de roupas. e o Intaker, um viúvo de 70 anos, que é integrado ao quadro de funcionários da empresa, dando assistência a Jules como seu estagiário. Após uma linda amizade com o irá fazer Jules pensar em seu comportamento durante o trabalho e em diversas decisões tomadas. Leve positivo, o filme traz ótimas reflexões, com muito bom humor milagre na cela número 7 preemparem os lenços pois este fim foi feito para chorar no longa separado de sua filha por ser acusado de um crime que não cometeu um homem com deficiência intelectual precisa provar sua inocência ao ser preso pela morte da filha de um comandante. é uma história que aborda de maneira sensível o lado bom do ser humano e que será sempre bem-vinda como em tempos difíceis que estamos vivendo Sérgio curiosamente o filme produzido pela Netflix nos convida a fazer um panorama entre o documentário homônimo do mesmo diretor, lançado em 2009. Temos aí a política, a diplomacia, conflitos internacionais, é um estilo meio thriller, com mescla de ação e uma pitada de romance. Vale a curiosidade. A vida em rede Tema de um excelente debate promovido pelo Café Filosófico. Nos volantes dos Estados Unidos, mais pessoas se acidentam por usar celular do que por terem virado copos. Esse é um exemplo do enlace dos mundos virtual e real que está no livro A Vida em Rede, do sociólogo Máximo de Feliz e do advogado Ronaldo Lemos. Atualíssimo, a Vida em Rede aborda cerne de livro e projeta fragilidade geopolítica. Ótima dica de leitura!